A crise política e econômica na América Latina parece que está começando a contaminar o Brasil que diga-se de passagem, também não tem ajudado muito no sentido de reduzir a insegurança jurídica ou amenizar o clima de impunidade, ou ainda de acalmar os ânimos na guerra ideológica entre esquerda e direita no país. O principal índice da B3 passou o dia em queda, com o agravamento das tensões especialmente no Chile e na Bolívia, fechando essa terça-feira com uma desvalorização de 1,49%, e voltando ao patamar dos 106 mil pontos Já o dólar voltou a subir, acompanhando outras moedas na América Latina Para essa quarta-feira, o IBGE informará os números de vendas do varejo E o Banco Central divulgará os dados do fluxo cambial Além disso, teremos também o balanço trimestral de cerca de 30 companhias Entre elas a via varejo, cuja estimativa seria de um prejuízo de cerca de 220 milhões de reais